Secretário, uma das maiores preocupações do Maringaense diz respeito ao Hospital da Criança. O senhor deve ir à Brasília e ter um encontro lá no Ministério da Saúde. O que é que é? Quais são as demandas que o senhor vai levar? Veja só, o Hospital da Criança, ele não é do município de Maringá. O Hospital da Criança é do município, do estado do Paraná e do governo federal, da União. Então, nós precisamos que todos os entes estejam envolvidos, porque é aquilo que se chama de tripartite, três entes do poder público participando. Então, o prefeito Ulisses Maia já determinou que vai entrar com 33,33% ,33 do custo, do investimento inicial para o começo das operações do que está, está calculado em cerca de 4 milhões e meio no total. Então o município vai entrar com 1 milhão e meio mensal, o Estado foi solicitado, eles sinalizaram, mas a gente está esperando a documentação desse custeio também de um milhão e meio mensal. E eu estou indo junto com a equipe, o próprio prefeito vai estar lá em Brasília na semana que vem para conversarmos com o Ministério da Saúde. Já havia sido sinalizado também pelo governo federal esse recurso, só que trocou o governo, a gente tem que começar as conversas de novo, então a gente vai aproveitar a saída para Brasília, para entre, entre vários assuntos que a gente vai tratar lá, tratar do Hospital da Criança e desse custeio de um milhão e meio também, os três entes participando, quatro milhões e meio, que é mais ou menos o custo projetado para o início das atividades do hospital. Lembrando que o custo projetado, quando ele estiver em seu funcionamento pleno, é de cerca de 15 milhões de reais por mês. E isso também, vocês devem falar também sobre a jurisdição né, desse, desse hospital, que tipo de atendimento ele vai fazer, se vai ser a nível é, local, regional, estadual ou até mesmo federal, porque se trata né, de uma grande obra, né, um hospital para crianças. É, como ele é um hospital de alta complexidade, hum. então você tem menos casos e mais espalhados, então no começo ele deve atender a região de Maringá, a região norte do Paraná e a região sul do Mato Grosso do Sul. Sul, podendo se estender até Rondônia e Acre, né, pegando talvez também mais alguns casos do Paraná, mas a gente entende que pela sua complexidade, pelo tipo de tratamento que ele vai oferecer, é, ele tem possibilidade de daqui a alguns anos, porque esse é um projeto que leva anos para você montar, né, mas daqui a alguns anos ele sim esteja atendendo crianças de todo o Brasil.